Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a regência do verbo preferir. Muita gente usa o verbo preferir com a preposição de, então fala, eu prefiro isso ao invés disso. Mas, na verdade, o correto é eu prefiro isso a isso. Então, eu prefiro sorvete a pipoca. Eu prefiro cinema a jogo de futebol. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a dica tenha sido útil. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito, muito importante que vocês se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o trabalho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo. É isso. Um grande abraço e até a próxima.